Salve, salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem! E esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho, respondendo as dúvidas de outros fotógrafos, né? Que já viram os vídeos do Octabox de 120cm da Godox, né? Tem de outras marcas também, no mesmo tamanho e praticamente igual. Então, tem as variações ali, mas eu vou explicar como é a configuração, como a gente pode configurar o Octabox... De formas diferentes, entre pés diferentes, porque também tem algumas pessoas que eu vi dizer que não é bom por algum motivo, que não pode montar assim assado. Então, esperançosamente, nesse vídeo aqui, eu vou esclarecer essas dúvidas pra você, beleza? Fica ligado. Então galera, aqui a gente tem o Octabox, vamos dar uma olhada, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tá o Octabox, certo? Aqui tá o difusor dele. E aqui estão as peças dele. E como vocês podem ver aqui eu tenho dois tripés diferentes. Um tripé normal e um outro que é anormal. Vamos falar deles, espera aí. O que eu comprei, né? Você pode comprar ele com ou sem essa paradinha aqui que é para pôr duas lâmpadas aqui ou pôr um flash aqui no meio. Achei bem versátil, apesar de não ser a melhor qualidade, porque o foco mesmo era o Octabox né, e não o suporte. Então esse suporte aqui é aquela coisa meia boca, mas que faz o trabalho, tá ligado? Ele não vai deixar quebrar nada e é simples, você vai pôr ele aqui, né, em qualquer tipo de tripé e você só vai dar uma rosqueada aqui e já era, tá ligado? Ele vai ficar preso, pá, beleza, tá ligado? E aqui, nesse tipo de soquete, acho que eles chamam aqui, né, que é de duas lâmpadas, você tem aqui duas chavinhas para você poder rodar e aí você arma ele, né? Tipo, eles para baixo, para cima, como você quiser. E isso também torna isso aqui móvel para você pôr qual você quiser o flash em qualquer direção que você quiser, né? Tanto não é tão top, né, esse soquete aqui, mas quebra o galho que eu já acabei perdendo o parafusinho aqui que segura o flash, que também não é nada muito Top, tá ligado? É só um negócio para segurar, quebra o galho, tá ligado? E é isso aí. Então, vou te mostrar. Esse aqui é o tripé normal, com três pés ali, pá, reto, tá ligado? Com qualquer tripé. Esse outro tripé aqui, que a gente vai usar, que eu vou mostrar, você também põe ele aqui, já era, papão. O que, que acontece com esse tripé aqui? Na verdade, ele nem era um tripé de iluminação, né? Tipo... Pra quem não sabe, eu também sou músico, né? Eu gosto de compor coisas e pá Então eu já tive minha fase de músico E eu tinha um tripé e microfone e tal Que era vocalista de umas bandas aí e pá Então eu peguei esse tripé que era de música Que é de microfone, tá ligado? Que você pode ver, se tem esse pezinho aqui Pra poder deixar ele assim, um assado Então ele dá uma angulação né? melhor Do que aquele tripé que é só de pé entendeu e aí você consegue regular ele aqui várias configurações tá ligado para deixar mais ou menos e ele era mais comprido só que eu idiota cortei na minha época de música então ele era mais comprido e você pode encontrar esses tipos de tripé em qualquer wish ou sei lá mercado livre da vida amazon whatever eu vou deixar o link afiliado lá embaixo se tiver beleza e ele te proporciona então essa flexibilidade melhor do que o tripé parado. Só que, lógico, como ele é para música, ele não tem um pé muito grande. tá ligado? então ele não vai ser tão fixo. Mas comigo nunca aconteceu dele cair sozinho. Pa. Só se tipo, for um dia que tiver com muito vento num um ensaio externo. E com esse tipo aqui é legal você também ter uns pesos de areia, saco de areia para contrapor o peso, para segurar de um lado, não deixar tombar para o outro. Por aí vai. Lógico que tem uns muito mais prós, para fotografia mesmo, que são caro pra caramba, mas são muito mais seguros, que também vale super a pena, tá ligado? Esse aqui é um quebra galho no lugar daqueles. Então, só mostrando rapidamente aí para vocês com que... É essa configuração, você pode usar tripés diferentes E vai funcionar de boa E você pode usar outros brackets Aqui assim, aquele Da Godox mesmo, aquele S2 Ou S1, tanto faz, tá ligado Que ele vai funcionar direitinho também Você prende embaixo, ele vai ter o buraco Do, do guarda-chuva Do Octabox e já era, tá ligado Então Vamos fazer isso aqui rapidamente para vocês verem Então tá aqui ele já vai acabar a bateria vou ter que iniciar de novo então ele é super fácil como mostrei no, no vídeo inicial que você pode ver aqui em cima é, review dele é só você abrir quando você for abrir aqui assim você vai ver que vai pular para fora aqui o negocinho do guarda-chuva então você só empurra pá, abriu aí você vai ter aqui o seu lado com o zíper, você abre ele, passa ele entre essas paradinhas aqui e aí você, passando por dentro aqui do, do flash, no zíper, você só passa para baixo aqui e encaixa certinho aqui no seu guarda-chuva, tá ligado? no buraco do guarda-chuva encaixou aí você só prende aqui na travinha e aí você regula aqui como você quer deixar a luz e como você quer deixar a angulação do guarda-chuva e aí é só você deixar então aqui a angulação da lâmpada que você quiser e do guarda-chuva você tem a flexibilidade de poder mover para cima e para baixo mas deixa eu passar aqui para vocês verem se vocês puderem ver um pouquinho mais de longe aí ó a angulação que ele vai ter quando ele tá por dentro é apenas essa tá vendo ele não vai descer muito mais que isso para vocês verem de perfil tipo para cima ou um pouco para baixo entendeu deixa eu só levantar um pouco isso aqui então para cima ou para baixo, mas numa angulação não tão inclinada, tá vendo? Um pouquinho mais reta. Depois disso você vem e aperta as chavinhas aqui do lado. Tem a opção aqui também de você controlar o quanto que você quer aqui da profundidade, né? Você pode deixar ele mais colado aqui assim para frente, ele mais para trás. E também tem a opção de você usar ele fechado. Fechado assim, tipo... Uma parada assim que ele vai diminuir a luz, você consegue pôr ainda seu difusor e aí ele vai concentrar um pouco mais, tá ligado? Então são algumas maneiras diferentes de você poder usar e dar um efeito diferente na sua iluminação durante o ensaio. Como eu disse, ele vai ficar nessa, nessa angulação máxima que você pode deixar aqui meio reto, um pouquinho inclinado. Mas para você conseguir deixar ele mais inclinado, tipo em mais graus, Aí você precisaria ou ter um desse tipo de tripé Porque, como você pode ver aqui embaixo Tem a rodinha a gente poder fazer isso aqui, tá vendo? E como ele tá por dentro aqui Não tem problema nenhum que vai continuar tudo funcionando perfeitamente Depois você só desce aqui, ó Você pode ver que continua, vai continuar perfeito, tá ligado? E aí quando você não tem esse tipo de tripé, que você pode angular ele um pouco para frente. Qual é o caso, né? O caso é o seguinte, se a gente deixar ele reto aqui como como se fosse um tripé, como aquele tripé normal. Se a gente deixar ele reto aqui com um tripé normal, vocês vão ver que a gente pode fazer outra configuração também. Que é isso aqui, a gente solta ele aqui. Tira ele por dentro aqui do zíper e aí usar ele por fora, sem passar o zíper por dentro, entendeu? Então com o tripé reto, né? Se eu deixar ele como se fosse um tripé reto, vocês vão poder ver que tem pessoas que eu já ouvi dizer em alguns lugares que não é bom que você não consegue dar angulação para ele, tá ligado? E isso é mito, tá ligado? Então aqui para desmistificar essa parada aí, que é o seguinte, eu já pus ele aqui, tá vendo? A gente pode pôr ele no tripé reto por fora, sem passar por dentro do, do zíper aqui, deixar aqui numa angulação, já que você quer... E aí você simplesmente põe seu guarda-chuva ali, trava ele aqui, deixa na angulação que você quiser. Tipo, você quer deixar ele mais assim, beleza, tá ligado? Ele fica, de boa. E aí você só põe só difusão por cima, e aí eu vou pôr aqui bem grotescamente só pra gente se ligar com o que é, tá ligado? Mas o que você vai ter que fazer é aproximar o... Você vai ter que aproximar o guarda-chuva dele o suficiente aqui pra essa parte de baixo pra essa parte aqui de baixo é colar certinho, tá ligado? Passar por ali, ó tirar essa parte de cima aqui que está enchendo o saco. Então, a gente tem que deixar o guarda-chuva um pouquinho mais próximo. Para quê? Para essa superfície aqui de baixo. Essa superfície aqui de baixo, que você pode ver, ela fica mais rente ao tripé, tá ligado? Porque quando você for passar o difusor, você passa por cima, tá vendo? Passou por cima. Ele ficou de boa ali e depois você só põe o resto. E aí tá pronto pra você usar na angulação que você achar melhor, tá ligado? Então, mesmo num tripé reto ou num tripé que você tem, que eles falam, sei lá, de girafa, né? Aquela coisa assim, ele vai funcionar da mesma forma, tá ligado? Então, não tem segredo, dá pra usar em qualquer tipo de tripé, tanto em um quanto o outro. E outra coisa que eu queria mostrar rapidão é os tipos de lâmpadas que você pode utilizar. E aqui eu tô com duas, tá ligado? Uma é de... vou mostrar aqui pra vocês, espera aí. Aqui, ó. Uma é de 24 watts, 6.500 kelvins. Tudo bem que o foco tá uma bosta. 24 watts, essa maior aqui é de 24 watts, 5.500 kelvins. E essa daqui é um outro LED menor, mas que também é 5.500 kelvins. Ele é de 9 watts, então a gente pode usar vários tipos de lâmpadas diferentes. Essa daqui eu achei ok, tá ligado? Pelo tamanho dela, ela até que entrega uma boa qualidade. Essa daqui eu achei excelente tipo pau para toda a obra. Se você precisa de muita, você pega o watts maior e põe duas ali, tá ligado? Eu uso uma de cada e já quebra o galho, fácil. Então é só você pôr ela ali, rosquear, tá ligado? Sem segredo nenhum. Então depois disso, você pôs ali as lâmpadas. É, só deixa eu ligar na tomada, né? Senão não vai pegar Para vocês verem. Então depois disso, é só você ligar e se você quiser um pouco menos luz você desliga uma ou desliga a outra ou usa as duas juntos, tá ligado? E já era. E uma dica top também para é esse tipo de configuração, né? Com essa luz contínua que a galera pode falar ah, um contra dessa configuração poderia ser você não conseguir controlar a quantidade de luz que você quer no seu fotografado, né? e os controles que vocês têm, é lógico, é básico. É uma ou duas luzes. Ou a dica top é aqui na parte aqui na parte da tomada. Você tem uns tipos de tomada, você tem um dimmer, onde você consegue regular a quantidade de potência. Então você pode pôr o dimmer aqui, ligar ele direto na tomada também, e aí você controla pelo dimmer quantidade de luz que você quer no seu assunto. Beleza? Então é isso aí, galera. É, depois de já vários anos já com esse softbox e octabox, é, eu não tenho nada a reclamar, tá ligado? Além do que, tipo assim, tem um contra, que eu vou falar logo mais pra frente, mas de resto mesmo, você pode usar ele à vontade, que vai funcionar tranquilo, substituindo vários tipos de leds. Você tem os leds daquele tipo Aperture... 120D, tá ligado? Tipo uma neve é top, né? Tem aquele valor de CRI, valor de qualidade da luz, que é muito mais top às vezes, mas o preço é tipo meu 10 vezes mais caro do que um setup desse, tá ligado? Então para alguns tipos de iluminação, para vídeo ou para foto, você consegue usar isso tranquilo no seu trabalho e ter um resultado tão bom quanto, tá ligado? Então, continue indicando esse tipo de softbox 120, no estilo guarda-chuva, que dá para usar para qualquer trabalho. E o único ponto contra, velho, que eu tenho, não é contra, mas para poder avisar vocês a ficar esperto, não sei se a luz vai captar, deixa eu apagar ela aqui, peraí seria essa parte aqui do, do guarda-chuva, tá ligado? Na real eu já tive dois, porque eu gostei pra caramba do resultado, da qualidade, nas fotos e no vídeo. Só que o que aconteceu? No evento que eu fui fazer, um casamento, eu queria deixar em um local onde ele caiu de, um, de uma altura, tipo de um andar, tá ligado? Acho que nenhum equipamento iria sobreviver muito bem, mas eu tava com um Nikon aqui dentro, o Nikon sobreviveu, e o que não sobreviveu foi essa parte aqui. Essa parte do braço do guarda-chuva é frágil, tá ligado? Tipo assim, se você dá uma queda muito forte, tipo, provavelmente pode quebrar, tá ligado? De, muito, de uma altura muito alta, que nem a minha, pode quebrar. Mas se você cuidar bem, não vai acontecer nada. O problema é que quando quebrou, é difícil. Você não vai encontrar muito lugar para arrumar, senão numa casa... De guarda-chuva, tá ligado? Caraca, tá calor pra caralho aqui, mano. Desculpa aí pela suadeira que, mano, tá muito calor hoje. E é isso aí, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, esclarecido alguma dúvida de alguém que tem alguma dúvida. E se você tiver alguma outra dica que eu não passei por ela aqui, deixa nos comentários lá embaixo pra todo mundo poder ter acesso também à informação e fazer parte dessa evolução multa, beleza? E te vejo do outro lado Ih, se lembre, brother você é demais, até mais então é isso aí, galera é... então é isso aí, galera eu